Sem a configuração desses pressupostos básicos, jamais poderá haver um impeachment validamente imposto no campo de um Estado democrático de direito. Golpe é a negação do um Estado de direito. Não importa se ele é feito por armas, não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas, se ele é feito com um simples rasgar de uma construção. E a imprensa diz. Cunha retalia PT e a carta pediu impeachment contra Dilma. Cunha perde apoio do PT e aceita impeachment. Eduardo Cunha autoriza abrir o processo de impeachment de Dilma. E aí, uma matéria turíssima, se me permitem dizer o que diz o Brasil à mercê de um O impeachment não foi aberto pelo exercício normal da competência legal e constitucional de sua excelência Câmara. Foi aberto como retaliação. Foi aberto como vingança. Foi aberta, inclusive, para se fazer em contraponto o um processo de impeachment à sua própria disposição efetiva de taxação de chão.